Conversando com os 45 alunos da primeira série de um colégio, o professor de educação física verificou que 36 alunos jogam futebol e 14 jogam vôlei, sendo que 4 alunos não jogam nem futebol e nem vôlei. Com isso, o número de alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei será superior a 10? Então vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre teoria dos conjuntos. É uma questãozinha que envolve a ideia de conjuntos. Né? Como é que eu sei que a questão é de conjuntos? Pelas características, né? ideia ali né de pesquisa né ideia de coleta ali de informação associada à ideia de interseção, cara probleminha de conjuntos tá legal sempre que tiver essa ideia de coleta né de informação que o cara tá coletando ali informações né, uma ideia de pesquisa e além disso dentro da questão tem uma ideia de interseção de parte comum cara o problema é de conjuntos um probleminha sobre teoria dos conjuntos. Legal? E o que, que ele está pedindo aí nessa questão para a gente analisar? Ele quer saber o número de alunos que jogam futebol e vôlei. Então, ele quer saber a interseção desses dois conjuntos. Beleza, ó, já tem o meio caminho andado. Ó. Já tem a metade da questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ó, já tem metade da questão. Então, primeira etapa, ok, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra a segunda técnica, técnica R. Ó. Lá do no nosso curso da Petrobras, é isso aqui, ó, estudar, revisar e exercitar. Então, são vários exercícios sobre conjuntos. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar esse assunto, você já memorizou o comando, você já sabe qual é o bizu, né? Em outras palavras, você já sabe qual é o visu para resolver esse tipo de questão. Então, para resolver essa questão, que ele pede a interseção dos dois conjuntos, eu vou usar aqui o macete né? o macete do I2. É isso aí, interseção dos dois. O macete do I2. O que, que é I2? Interseção dos dois. Então, I2... Vai ser igual, ó, interseção dos dois conjuntos é igual, ó, olha o bizu, soma tudo e subtrai, e subtrai do total. A concorrência vai fazer maior maluquice, vai equacionar, vai chamar de x, bababá, sai daqui. Provinha é tempo, a luz chegou, vem comigo, tá? Então, presta atenção, hein? E isso aqui é exclusivo para os nossos alunos. Eu estou liberando aqui para vocês. Tudo isso e muito mais tem lá no nosso curso. Né? Mas eu estou liberando aqui uma dica valiosa aqui para você, para você ganhar tempo na hora da prova. Então, ó, interseção dos dois, ó, macete do I2. Soma tudo e subtrai do total. Então, vamos lá. Soma tudo. Eu vou somar tudo, ó, tudão. 36, ó, vou somar tudo. Ó, os conjuntos, ó, 36, mais 14, mais a galera que não gosta. Ó, soma tudo. Ó. 36, ó, vamos lá, somando. Ó, 36 mais 14, isso daí vai dar 50. Mais 4, vai dar 54. Sambar Love, cabeça de gelo. Menos o total. Qual é o total de alunos? 45. 54 menos 45 vai dar quanto? 9. Então, 9 pessoas, 9 alunos, gostam de futebol e de vôlei. Agora, eu posso responder o item. Né? Olha o que ele está falando do item. A gente tem que analisar se está certo ou errado. O número de alunos que gostam, tanto de futebol quanto de vôlei, é superior a 10? Sim ou não? É superior a 10? Não. Então, nem troque ideia. Na nossa prova, esse item estaria errado. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim